Faço o mesmo procedimento no avaliador, informo o CPF ou CNPJ, neste caso a interessada é um CNPJ. Eu vou digitar o CNPJ do cliente. Após inserir, clico em buscar, neste caso também não tem um cadastro, eu vou incluir os dados do cliente no cadastro. Em seguida, eu vou clicar em Incluir. Finalizado o preenchimento, eu clico em Atualizar. E com isso, encerro o cadastro do interessado. Clico em Fechar.